Fala galera, beleza? Miguel Alves aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital, galera fica comigo, eu seja esse vídeo até o final que eu vou quebrar uma objeção com um adoro muito forte e frequente, tá? Né? Nas buscas de pesquisas aqui rodando aí na internet beleza então esse vídeo é para quebrar toda a objeção sobre a plataforma monetize beleza se você já gostou desse assunto já peço que você já desse aqui embaixo já, já se inscreva no meu canal ok deixa seu comentário é, se tiver sugestões de vídeo, também, deixa pra nós também que eu vou estar tá analisando tá vendo vou fazer conteúdo aí com suas dúvidas beleza então se mais nem enrolação vamos para a prática que eu gosto de entregar pra caramba aqui com você bora Bom, monetize, tá? Monetizou, coloquei aqui do lado aqui, ok? O monetize é seguro, tá gente? Monetize é seguro. Então, de fato, né, a plataforma que nos informa aqui, ó, tem uma informação que eu deixei para vocês aqui, muito importante que eu vou ler. Isso, tá, ó? O sistema é totalmente confiável. Ponto. Beleza, ponto. A própria plataforma já já informa para nós aqui, tá? Que o sistema é confiável. Então, isso você já pode estar tá tranquilo. Beleza? Inclusive vou até mostrar para vocês tá um pouco por dentro da, da plataforma para você entender tá melhor com mais um, uma linha de raciocínio voltada aí para é, que você possa ainda ficar mais seguro, ok? Então aqui ó o sistema é totalmente confiável, rápido e com funcionalidades que as outras ou seja outras plataformas né não tem beleza mas o grande diferencial dela é o suporte, ok? que é rápido e resolve seus problemas tá tudo tudo de forma rápida ponto tô, tô falando bem devagarinho e explicando para vocês certo sem enrolação mesmo para vocês entenderem beleza olha lá com o suporte da monetize você tem atendimento personalizado e as respostas nunca são padronizadas tá ou seja são, re são respostas mesmo é de pessoas tá as pessoas é lá tá? É uma pessoa mesmo que conversa com você, não é, uma, não é uma conversa robotizada que tá programada ali, não tá? Então, de fato, são pessoas mesmo que vão conversar com você para tirar suas dúvidas, para te dar um suporte ali específico, beleza? Então, pode ficar tranquilo que enquanto isso aqui tá. É, só para lembrar que o cadastro aqui, é para você fazer o cadastro, né? Na Monetize, é totalmente gratuito, você não paga nada para você estar tá fazendo o seu cadastro, beleza? E a plataforma, ela é. Você pode estar tá trabalhando com infoprodutos, que são produtos digitais e também né, produtos físicos, tá bom? Que são encapsulados aí, produtos de emagrecimento aí, assim, enfim, né? Uma série de produtos aí que você pode também estar tá atuando, tá? Dentro da Monetize. Beleza? Ao você fazer o seu cadastro, ok? Você vai estar tá fazendo aqui, ok? O cadastro seu dos dados bancário, ok? É que essa parte aqui eu vou estar tá mostrando para vocês de forma bem simples para você entender. OK? Que, que aqui já é uma outra forma já de quando você for fazer uma venda de um produto, né? Ou como você como afiliado, como produtor, você vai estar tá aí recebendo, né? Quando você infiltrar seus dados aqui dentro, bancário, seu nome completo, CPF, que que a, que a que a própria plataforma pede, né? Inclusive pede até documentos que seu, tá? Que eles possa verificar se você realmente, né, é uma pessoa mesmo de verdade, OK? Então, toda esse idade tiver tudo conferido, tudo certinho, ele vai liberar para você aí essa funcionalidade está para você estar tá recebendo teu o site fazendo teu seus sacos tá dentro da plataforma beleza então vou te passar aqui eu vou te mostrar aqui só expliquei só o processo tem uma linha de cena aqui bem voltada ok eu vou te mostrar agora na, na prática aqui um pouquinho aqui sobre a plataforma beleza nossa porta de entrada ok é aqui onde você vai tá entrando ok dentro da plataforma beleza então para quem não tem é Para quem quer fazer o cadastro, ok? Eu tenho um vídeo aqui no canal aqui ensinando, ok? Você fazer, fazer o seu cadastro usando até o celular, beleza? Eu vou deixar aqui também, aqui na, aqui na planilha, aqui, ou aqui no card, aqui em cima, beleza? Então é só você clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, vou entrar aqui dentro, ok? Fazendo o um processo junto com você. Bom, aqui, ó, já estamos aqui dentro, né? Da plataforma aqui, o Mono Cheese, tá? Estamos aqui dentro, aqui ó, certinho aqui, ó. Como você já pode ver aqui, temos um painel aqui, ó, tá? O painel, temos os produtos, temos a, a, a loja tá até algumas funcionalidades aqui que você pode estar tá atuando tá bom aqui como eu falo aqui da loja são os produtos que você vai estar tá aqui é, se cadastrando você vai estar tá se afiliando os produtos você pode até é, também é cadastrar também o seu produto próprio aqui dentro né pode ser um produto físico um produto digital beleza é bem simples mesmo é uma plataforma muito boa ok é confiável de fato tá uma uma plataforma que eu já trabalhei bastante com ela tá então eu garanto para você que é uma é uma boa, garanto mesmo, porque eu já, eu, eu já usei, tá? Eu, eu só ensino para vocês aqui e passo o que eu já fiz, tá? O que eu já utilizei, ok? O que eu já testei. Então, de fato, fica tranquilo enquanto é isso, beleza? Então, aqui, ó, você pode pode ver aqui que tem os produtos aqui ó, que você pode estar se afiliando a tá? esses produtos em vários, tem, tem, tem uma gama de produtos, tá bom? Aqui não é para mim poder ensinar para você. É... É fazer cadastro não, é só para te dar uma clareza, uma clareza para te explicar, tá? E te informar que o site ele é confiável, tá? Que a plataforma não é nem site, é a plataforma, tá bom? É confiável, beleza? Então não tem, não tem desculpas, não, não tem problemas algum, não tem, é, não tem nada que envolva né que seja problemático, que seja problemático, tá? Com vocês, beleza? Então só para vocês ver. Eu vou te mostrar aqui um outro ponto muito importante, que é o painel aqui que eu mostrei para vocês, que é o, de, o do dado bancário, tá? Eu não vou mostrar tudo, porque aqui, ó, você vem aqui na, na, na opção aqui, aqui é cima, já aqui, ó, opção aqui de editar perfil, por exemplo, ó, editar aqui é perfil, tá? E aqui você pode estar colocando aqui, ó, só para deixar, deixar você ciente, tá? que ele pede para você aqui, ó, o nome completo, pede o teu e-mail, tá? Pede o teu CPF, ok? E pede alguns dados também bancários e também né, é cópias desses documentos para você inserir. então para você ver como é, como é tão seguro né, que eles ainda vão avaliar, tá? Eles ainda vão avaliar para ver se de fato você é tá apto né a poder atuar que é para receber né os teus pagamentos enfim que tu vai estar tá fazendo aqui tá com a venda dos teus produtos, beleza? Vamos voltar aqui ó, Eu só volta aqui para produtos, tá? Tem afiliados, tem relatório tem ferramentas. então fica tranquilo que a plataforma é totalmente segura, beleza? Vou voltar aqui, ó, painel, vamos voltar para a loja, tá? Nossas lojas aqui. Então, pessoal, que foi só para quebrar mesmo isso, ok? Então fica tranquilo que a plataforma é boa, ok? Eu, eu super indico também para quem está começando aí como afiliado, para quem também quer, é, quer colocar, quer inserir um produto, né? Aqui dentro, não tem problema, muito muito bom suporte legal, interessante. Beleza? Então, o nosso vídeo de hoje era esse aqui, tá bom? Se você já gostou desse vídeo, cara, deixa aqui embaixo o seu, o seu comentário, que você achou dessa aula, ok? E, galera, um, um forte abraço, tá? Fica com Deus e até o um próximo vídeo. Fui!